O reajuste salarial anual está previsto na CLT, mas depende da negociação entre patrões e empregados e algumas etapas devem ser cumpridas. O sindicato dos motoristas profissionais, por exemplo, segue todo o trâmite legal há alguns anos. É de praxe que o sindicato publique o edital, convocando essa a categoria representada, dando toda a publicidade para que aqueles que possam comparecer e dar sua opinião ter essa liberdade e aí é aprovada a pauta de reivindicação que tem que ser enviado aos empregadores com prazo razoável para ter três rodadas de negociação. Mesmo assim, nem sempre a categoria consegue um reajuste salarial, ou seja, um ganho real nos salários. O que a maioria dos profissionais está conseguindo atualmente é apenas a recomposição salarial. É conseguir manter o poder de compra de um ano atrás, de 12 meses atrás. Então eu ganhava mil, né, teve um poder de compra mil, houve a inflação de 10%. Chegou, meu poder de compra caiu para 900, eu estou repondo a inflação, ou seja, repondo a inflação, então isso é o salário de reposição. Qual que é o ganho real? É aquilo que o trabalhador ou as entidades que, que defendem o trabalhador consegue fazer acima da reposição, ou seja, acima do, da inflação ele consegue um ganho real. Conseguiu um ganho real, esse ganho real nós entendemos como sendo um reajuste de salário. Segundo o economista, o trabalhador precisa ficar atento também às estratégias utilizadas pelas empresas na hora das negociações. Na hora que você vai fazer a recomposição do poder de compra, o empregador entra com salário indireto. Só que o salário indireto não é ganho real. O ganho real é aquilo que ele recebe no seu olerite acima do ganho de reposição. E o salário indireto passa a ser algo que o, o, o empregador pode tirar a qualquer momento. Por exemplo, plano de saúde, auxílio é, moradia... Auxílio educacional, auxílio funeral, isso ele pode estar tirando a qualquer momento, independente de vale-transporte ou, ou outros indicativos que está amarrado na lei de consolidação trabalhista brasileira. Quando empregados e empregadores não chegam a um consenso, a justiça do trabalho é acionada para dar início ao processo de dissídio coletivo. Decídio Coletivo nada mais é do que as ações ajuizadas no âmbito do Poder Judiciário Trabalhista com o intuito de diremir questões controversas entre empregados e empregadores. Questões essas, tais como vale transporte, vale alimentação e um reajuste salarial. Quando as empresas e os trabalhadores não chegam a um consenso, recorrem ao Poder Judiciário Trabalhista para diremir essas questões. Mas para que a justiça trabalhista decida neste processo, é preciso que as possibilidades de negociação entre as partes tenham sido esgotadas. Se realmente ficar provado que não houve meios de se chegar a uma conciliação, o tribunal vai decidir sobre o reajuste analisando alguns critérios, como a situação econômica, social e cultural do momento, para chegar ao índice de consenso tanto para as empresas quanto para os trabalhadores.